E aí, clanchadão aqui de novo. Hoje a gente tá vindo com Loop Hero. RPG sem fim para PC, Mac. Pessoal, só por enquanto, mas para mim isso aqui poderia lançar para celular. É uma pegada assim é meio retrô, né? Um jogo indie. Hoje a gente vai jogar pouquinho, vamos tentar derrotar o primeiro chefe aí com vocês. Vamos criar um novo save. Tem tipo uma intro, né? As estrelas no céu estão se apagando uma a uma. O problema é que ninguém percebe, ninguém consegue fazer nada. Eu estou correndo para o último lugar, onde ainda há esperança. Eu preciso chegar lá antes, antes que seja tarde demais. Os sons da agonia estão sumindo rapidamente. O mundo será destruído, até mesmo a lembrança dele vai desaparecer. Olha lá esse bichinho aqui que a gente vai derrotar hoje. E mesmo que não existia nenhuma chance de trazer tudo de volta, sempre haverá alguém disposto a fazer o impossível, um lugar sem espaço. Tem tempo, sem lembranças. Aí, onde estou? Não consigo ver nada. Este é o caminho? Minha cabeça está me matando. Eu só lembro de um esqueleto com um cajado no céu. A escuridão estava vindo dele? Será que foi ele que destruiu tudo? Ficar aqui parado não vai fazer bem. Aqui está o vazio. A gente vai criar a primeira fogueira. Tudo foi destruído, né? Pelo que eu entendi da história, tudo foi destruído a gente vai entrar a lutar contra o mal. Então a gente cria fogueira aqui. Você tem Expedição e Construção, tem todas essas construções E você tem que juntar recursos para fazê-las durante a Expedição As Expedições elas são configuráveis, tá vendo? tem tipo uns cards que se ativa e desativa Essencialmente a gente não tem nem o total, que são 12 então, Vamos lá, vamos começar, a gente vai jogar de Cavaleiro apenas Vou tentar zerar Chama Loop Hero Chama Loop Hero porque ele fica andando neste Loop Colocar aí uma velocidade de 1x para não ficar muito desesperador. Aqui o nosso bonequinho, ele vai se encontrar com Slime. E as batalhas são automáticas. E no caso a gente ganhou uma montanha. Aqui embaixo aparecem uns cards. E aqui aparecem os itens que você equipa seu personagem. E é isso. O jogo é isso aí. Olha lá quantas coisas aparecendo, aqui vamos colocar um cemitério tem cartas que você coloca dentro do caminho, que ele altera o caminho, parece monstros novos no começo só tem slime, mas vocês vão ver que vai muito mais coisas tem casulos de aranha, tem campo de batalha e tem essas montanhas aqui e gramas também que elas vão aparecendo vai colocando elas do lado externo aqui Conforme você coloca elas, elas alteram aí seu personagem. Todos têm um propósito. Vamos equipar uma espadinha, um escudo. É, se você passar o um mouse que, aqui em cima das coisas, para de lutar. Também tem um ciclo, né? Que é o dia. Quando completa o dia, normalmente aparecem mais monstros. Cada vez que você dá uma volta... Seja, chega de batalhar. Chega, chega, chega, chega. Cada vez que você dá uma volta, os monstros ficam mais fortes e o equipamento também. Acho que é isso. Vou botar um cofre aqui. E tudo você tem que ler pra ver o que faz. Né? Então, pra gente conseguir ir bem de cavaleiro... A gente vai... Juntando itens aqui, né? Para conseguir bem de cavaleiro, você tem que fazer uma build onde ele vai conseguir roubar vida, né? Tem o tal do vampirismo. E dar dano a todos, porque os monstros, por enquanto a gente tá enfrentando um por casa, mas já já começa a aparecer um bilhão de monstros, portanto. É isso aí, você vai administrando Agora, é divertido? É, é divertido Não sei por quê, mas é divertido Distrai bem, sabe? Vamos colocando aqui, umas casinhas Onde você coloca casinha, sempre tiver um monstro Você vai enfrentar um monstro mais um vampiro É interessante Quanto mais monstros, mais diversos você vai enfrentando melhor equipamento, mais diverso equipamento, mais diversas cartas também né? vamos juntar dois cofres dependendo também de como você for juntando as cartas aqui do lado de fora colocando elas uma do lado da outra, elas têm combinações diversas vai te dando itens diversos, né? esses itens são para usar depois para trás humano, ah, é um vampiro bancada nele. Feito! Aqui ó, olha só que interessante. É, nem sempre esse númerozinho aqui do lado indica o level do item. Nem sempre um level maior significa que o item é melhor. Você tem que avaliar o que você quer, né? construir suas próprias builds e tal é mais um cemitério aqui. Vamos colocar essa montar uma montanha aqui. E é isso aí. Tem essa carta que você consegue quebrar coisas. Né? Gastou aí, vão, Mas beleza. Como a gente fez o cemitério, aí começa a aparecer esqueletos. Como fez a casa, aparece vampiros. Conforme você vai combinando, vai aparecendo eles misturados. Ó, defesa, reagir e vampirismo. Perfeito. Dano a todos? Opa, é isso que eu quero. Bater em todos os bichos ao mesmo tempo. Olha que beleza. Olha quantos monstros juntos. Ele vai ficando complicado. Por isso eu não sei se a gente consegue, na primeira corrida, enfrentar aí o, o chefe, o chefinho, né? Mas vamos brincando. A gente já está no nosso segundo loop. Olha só que beleza, vamos dar uma olhada aqui. Dando a todos? Exatamente isso que eu quero. Perfeito, quando ele chega aqui, conforme você tem muitas coisas faladas, o, o personagem recarrega. Não, não, recarrega um tanto. É isso aí pessoal, é só isso aí, jogo. <risos> e aí, conforme se junta recursos... Conforme você junta recursos, depois você vai aumentando sua base ali lá, lá antes da, antes da da missão, né? da expedição. Isso aí. aí você... o nosso no começo são esses Slimes. Você tem o baú, que às vezes é um mímico. Que beleza. Você pode pausar também o movimento com o botão direito. Vou dar uma olhada. Velocidade de ataque, reagir dano mágico. Dano a todos. Tá vendo que esse dá mais dano, mas não dá dano a todos. Então. Dano mágico, velocidade de ataque. Dano a todos. Mas eles têm que reagir. Meio que você toma um dano e já revida. Dano pra caramba. Vou colocar mais um boss aqui. <risos> Ui, que beleza! Uma arma nova, dano mágico, dano a todos. Também não é bom, porque a gente tá ficando sem regeneração. Ah, a, música, a musiquinha tá que legal. Pô. Ixi, será que a gente não vai pro chefe? O chefe vai matar a gente com uma pancada só. Ó, senão um bagulho da hora. Onde que eu segurei aqui? A hora que ele chega aqui na casa do chefe, <risos> você consegue recuar e levar com você os itens. Se você morre, você só pega 30% dos itens. Se você foge no meio da. dá pra fugir em qualquer momento. Você leva só 60%. Vamos ficar só pra enfrentar o chefe. É legal. Olha lá. Como, como isso é possível? Você. Pois é. Você não me devorou como fez o resto de todo mundo. Não, você acha isso mesmo isso? O que você está falando? Estou bem diante de você. Eu consumi toda a sua realidade, cada um dos seus elementos dela repousa agora em uma dimensão paralela. Espaços, seres vivos, informação e até mesmo lembranças permanecerão lá até que a entropia faça seu trabalho, transformando tudo em uma massa estática enorme, uniforme, junto com você, claro. Você é demente. Muito bem, tá, é uma conversa infrutífera, né? Dá pra colocar o mouse aqui ó. E aí a gente vai fazer o que? Vou melhorar a evasão. Não sei se <risos> melhorando a evasão vai resolver, mas beleza. É, não vai dar não, pessoal. Já era. Tomamos do chefe, mas beleza. Aí mostra aqui, ó que você perde e o que você leva se por acaso você derrota o chefe você ganha essa, esse item aqui então se você é derrotado você pode levar tudo, mesmo morrendo vamos ver se dá para fazer alguma coisa aqui a gente volta para o nosso acampamento agora tem essa mocinha aqui que nos ajuda e você pode construir coisas cozinha hum. de campanha, ferraria tudo é muito importante é muito importante. Conforme você vai avançando vai ficando bem mais fácil. Vamos mostrar a cozinha aqui. Ó. E aí você tem um poder de cura melhor quando conclui um loop. Né? E ó, desbloqueou mais uma carta ali para brincar. Tá aí, loop hero! Bem divertido, a gente fez um no nosso Discord lá, um sorteio desse jogo. O resultado vai sair. Que antes de eu soltar esse vídeo. Fica assim pessoal, vocês gostaram? Deixa o like, se inscreva no canal, dá um nos nossos vídeos, a gente joga jogos indie, metroidvani, recomendações, deixa um comentário pra gente, a gente se gostar, tá lendo e respondendo. E fica assim. Até o próximo vídeo. Viva amizade!